O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim, vem um homem que passou a minha frente, porque existia antes de mim, e também eu não o conhecia. Mas... Se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo, Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. E também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, Aquele sobre quem vires, o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da Salvação E assim que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém. Amém Irmãos e irmãs Deus tem um plano de vida plena para toda a humanidade E por isso Ele escolhe homens e mulheres Suscitando-os a fazer parte deste plano a fazer parte da sua obra, Deus chama. E a vocação, o chamado, é misterioso. Porque Deus nos chama desde todo o sempre, mas num dado momento da nossa vida, nós despertamos para esse chamado. Eu digo que é misterioso, porque é algo que vai além da nossa aspiração, vai além da nossa iniciativa, é algo que primeiro nasce de Deus, desemboca em nós e que depois conta com a nossa resposta, com a nossa continuidade, como é importante como é importante meu irmão, minha irmã, para que nós nos sintamos motivados a continuar algo... Voltarmos ao início de tudo. Não basta apenas nós olharmos para onde nós queremos chegar. Nós devemos também retomar, resgatar o ponto inicial. De maneira que nós possamos fazer uma caminhada rumo à meta. Em termos vocacionais, lembrar que é Deus que quem me chamou, é Ele quem me capacita, é Ele que com os seus desígnios me envia. E quando a gente tem essa consciência, a gente vence o cansaço, a gente tem mais sentido nas coisas que a gente realiza e a gente consegue olhar para a finalidade de tudo. Algumas pessoas olham apenas para a finalidade e se esquecem do início. E talvez por isso que elas não conseguem viver o um meio entre uma coisa e outra. Ficam apenas pensando em terminar, em alcançar, em chegar lá. Seja o que for agora, estou falando de forma bem ampla, de forma bem geral. Não é? E quando elas chegam a um objetivo... Muitas das vezes elas não conseguem alegrar-se, desfrutar daquilo. Quando falta a consciência de que é o caminho, é a jornada que começa de uma forma, não é? Que é a bênção de Deus, a gente não consegue depois louvá-lo e agradecê-lo quando a gente chega àquela finalidade. Na vida espiritual também é assim. Deus primeiro... Nos chamou. Antes disso, Ele nos amou. Isso nos dá força para continuar caminhando e olhar para frente, para saber para onde nós estamos indo. Nós estamos indo rumo à eternidade. Mas existe todo um caminho a ser percorrido. Então eu preciso primeiro relembrar que Deus é aquele que é amor, origem de tudo. E Deus é o final de tudo, para o qual tudo caminha. Se eu tenho esta clareza desses dois pontos, eu consigo ver que esse caminho que eu faço é repleto da graça, da companhia dele. Hoje nós vemos que João Batista foi capaz de enxergar em Jesus o Cordeiro de Deus, aquele que já havia sido profetizado desde, né, de muito tempo, antes mesmo de João Batista nascer. E aquele que faria com que a graça de Deus acontecesse plenamente na vida daquele povo. O povo de Israel e não só, de toda a humanidade. E nós vemos que João Batista é aquele que aponta Jesus. Normalmente o dedo indicativo é utilizado por nós, para quê mesmo? Para julgar quando não até para condenar. Esse gesto acompanha muitas das vezes a acusação que nós fazemos. Não é? Para João Batista esse gesto é sinal, é indicação de quem é Jesus, de maneira que as pessoas olham para ele. Então Jesus é aquele que tira o pecado do mundo, Jesus é aquele que nos traz... A graça, todo o projeto do Pai para o Seu Filho Jesus Cristo, a missão, é um projeto que liberta as pessoas. E nós vemos que nesse instante João Batista, ele percebe que ali está diante dele, Deus que é a origem de tudo e Deus que conduzirá o seu povo. João Batista participa disso com a sua vocação. Ele prepara o caminho do Senhor, mas agora ele precisa se retirar. Os discípulos de João Batista passarão a ser discípulos do Mestre Jesus. Nem sempre é fácil a gente se retirar, não é verdade? Porque nós temos uma necessidade tão grande de receber valorização de outras pessoas. E às vezes nós nos agarramos tanto a isso que... Retirar-se parece, parece, talvez para muitos, como perder o valor. E nós vemos que João Batista nos ensina o contrário, não é? O valor da sua missão está justamente em apontar, apresentar Jesus. Sabemos que depois João Batista será preso e ele morrerá, e ele não verá toda a graça de Deus se concretizando por meio de Jesus no seu ministério público. Mas ele fez a sua parte, soube se retirar. O Papa Bento XVI, grande homem, também fez esse movimento de retirar-se. E ele não agiu como um derrotado. Ele compreendeu que a sua missão ela vai até aquele momento como, como papa governando a igreja e depois ele se retira. E nem por isso ele perde o seu valor, porque ele vai então entregar através da sua vida no recolhimento né, aquilo que ele tem para oferecer ao Senhor. Oferecer né, o seu sofrimento, oferecer tudo pelo bem da igreja. Então alguém que sabe o seu valor, a sua vocação primeira, que é a vocação a ser santo, da qual hoje a segunda leitura nos fala. Que bonito isso, não é? Quando uma pessoa sabe o seu lugar e nem por isso ela está se diminuindo, ela se sente parte, pertencente, então eu ajudei, não é? eu colaborei, e outros virão após mim e louvado seja Deus, a obra não é minha, a obra é de Deus. E é claro que nós não podemos nos esquecer aqueles que despontam, aqueles que se destacam na realização de uma obra, são aqueles que mais aparecem. No caso da construção de uma igreja que depois é consagrada, os sacerdotes que são líderes, mas o mérito não é nosso como sacerdotes, nós somos servos de tantos servos. Um padre pode ser dotado de muitas capacidades plausíveis e louvado seja Deus por tudo isso, mas é o povo que ajuda a concretizar, é uma obra de Deus com muitas mãos. Então nós vemos, amados irmãos, que essas paredes erguidas, não é? desde né, do, os fundamentos, na verdade, vamos antes né, das paredes serem levantadas, né? houve aqui a moeda da viúva, ou seja, aquela oferta de muitas pessoas que talvez né, em valores monetários não era tão grande, mas era o que elas puderam dar. E também está aqui a participação delas. E outras pessoas que... Colaboraram de forma significativa e se foram generosas de coração, também participaram igualmente como aquelas que na sua generosidade ofereceram o que tinham. Então nós vemos que a obra é do Espírito Santo que distribui a todos os dons como lhe apraz. Todas as pessoas têm a sua importância E uma igreja enquanto templo é a expressão da fé de um povo E nós temos uma grande igreja que acolhe a muitas pessoas Isso para nós é um motivo de engrandecimento a Deus Jamais pode ser um engrandecimento de um povo Sabe por quê? A Bíblia já nos ensina, lá em Babel, constrói-se uma grande torre, não é? Um edifício que na época nunca havia sido visto conforme essa história que nos é contada, que na verdade representa a vaidade humana que quer cruzar os céus, não é? Como se o ser humano fosse capaz de erigir algo tão grande que seja capaz de perpassar as nuvens e chegar até Deus, né? como se estivesse se igualando a Deus. Olha só a presunção e a arrogância do povo de Babel e nós vemos que depois a consequência disso é confusão. Não é? Temos um grande templo aqui, mas ele deve ser acima de tudo para a honra e glória de Deus. Que Manifesta a grandiosidade do Senhor Que quis a colaboração de cada pessoa na sua pequenez Então cada pessoa que está sentada aqui Cada pessoa que veio antes de nós né? Cada pessoa que virá depois de nós Tem parte nisto que é de Deus Aqueles que se sentiram inspirados iniciaram Aqueles que arregaçaram as mangas juntos e conseguiram concretizar, aqueles que devem zelar, devem manter e devem fazer crescer ainda mais. Porque nós vemos que em outra parábola Jesus vai falar também de uma semente pequena que depois cresce e se transforma num grande arbusto que é capaz de acolher os pássaros do céu. É a semente de mostarda. Então que ninguém despreze aquilo que é pequeno. Aquilo que começa como um chamado de Deus, uma inspiração. Porque é disto que, no, que brota algo maior, não é? Que depois alcança outras pessoas. As coisas começam com um projeto. E no caso da vida espiritual, um projeto de Deus. Mas um projeto só... Vamos, vamos supor, um projeto de uma casa não é a casa. Não é? É só a idealização, a, digamos assim, a forma de se organizar, não é? Aquilo que depois tem que ser executado. Então, alguém depois tem que responder e dizer, vamos então dar andamento a isso, não é? E alguém depois vai ter que também conservar tudo isso. Então, o um projeto de Deus é algo que brota do coração dele. Primeiramente, qual é a tua vontade, Senhor? E assim nós executamos, né? nós também realizamos junto com Ele, como somos templos do Espírito Santo, sabendo que outros vão também nos suceder. Se nós tivéssemos, amados irmãos irmãs, esta consciência mais clarificada, né? nós não nos apegaríamos a coisas tão pequenas que nos fazem às vezes sofrer tanto, porque todos passamos... João Batista passou, Jesus Cristo ficou, Ele permanece. Ele é aquele sobre o qual o Espírito Santo permanece. Então tudo aquilo que nós fazemos em Deus, para Deus, com Deus, permanece. E permanece também com outras pessoas que vão dar continuidade, o saber retirar-se. Talvez possa parecer muito doloroso, mas é libertador. Vamos agora sair é, do plano espiritual, que é, que é muito importante, mas vamos para a vida prática também, das relações, que também é permeada pelo espiritual. Nem sempre é fácil, seja para um pai ou para uma mãe, talvez ver o seu filho se tornando adulto, e quem sabe até mesmo um dia se tornar pai e mãe. É claro que o filho tem muito a descobrir ainda, muito a amadurecer. E precisa do acompanhamento dos pais. Os pais não são descartáveis, não é? Mas num dado momento o pai e a mãe precisam se retirar. Por quê? No caso de um filho, entra uma outra mulher na vida dele. E essa mulher não pode ser vista pela sogra como aquela com a qual se compete. Não pode haver uma disputa, não é? É a mulher que vai caminhar junto com o seu filho. No caso de uma filha que, que gera não é, um neto para, para os pais desta filha, é, ela vai ter que aprender a ser mãe e em alguns momentos ela vai ter que fazer também um caminho. E é preciso que a mãe... O pai, não é? além de direcionar, além de aconselhar, de estar presente, deixe também que aquela agora mãe seja de fato mãe, o saber retirar-se, sabendo que é Deus que conduz todas as coisas, as pessoas são instrumentos, nós somos apenas veículos de Deus. Quando a gente quer sempre se manter no controle, no volante de tudo, a gente não permite que Deus realmente faça acontecer. E nesta hora, o retirar-se, não quer dizer desaparecer, não quer dizer omitir-se, nem negligenciar, mas indicar o caminho. E esse indicar o caminho plenamente na vida espiritual, que está na vida prática, é mostrar Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eis Jesus, como aquele Cordeiro imolado no Antigo Testamento, cujo sangue serviu para ungir as portas das casas do povo de Deus, que depois seria liberto, né? começaria uma travessia, um caminho. Agora é Jesus o Cordeiro que dá o seu sangue, de maneira que este povo de Deus que é também um povo ungido, como Jesus o Cristo né, foi ungido pelo batismo esse povo tem o Espírito Santo e é convidado a caminhar sempre olhando para Jesus Cristo, mas olhando para aqueles que fazem a história da salvação continuar que são aqueles que permanecem conosco irmãos irmãs com alegria, celebramos este templo grande que foi erigido. Mas, com uma alegria maior, nós tomamos consciência de que existe um povo que age na graça de Deus. Um povo que foi chamado por Deus. E que muito além dessas paredes, é convidado a construir o reino de Deus. Cada um de nós é como uma pedra de uma construção espiritual quando você sai desta igreja, depois de receber esta palavra, depois de receber Jesus na Eucaristia, né, depois de, de receber tantas graças por meio das orações que nós fazemos juntos na oração da Assembleia, nós então somos chamados a indicar Jesus onde quer que nós estejamos. E nesse momento não falaremos apenas do que nós sabemos, não apenas do que nós vivemos ou daquilo que deu certo para nós. Nós vamos dar testemunho de Jesus Cristo que fez em nós e que pode fazer também da forma que Ele quiser na vida de outras pessoas com a graça do Espírito Santo. Pois tudo pertence a Deus e nós queremos colaborar com a sua obra. Creio em Deus Pai, todo poderoso.